Tem que dar pra ela uma dose de pitu. Não quer sair com as amigas, não quer ir pra balada. Se o pai tá bom, já quer voltar pra casa. Não é de um Pra você que não me conhece, eu sou Rafael Oliveira. Me siga nas redes sociais, os links estão aqui abaixo na descrição do vídeo. E aproveita, deixa um like aqui nesse vídeo, já se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Se quiser depois no final já deixa um comentário. <risos> Galera, eu preciso contar um negócio pra vocês. Quando eu era pequeno, assim, de uns 8 até uns 14, 15 anos, 14, 14, eu tinha tetas, mas não era qualquer teta. É aquela teta que quando você vai brincar, quando você vai brincar de pega-pega, alguma coisa tem que correr e suar, é aquela teta que quando você levanta a teta, fica uma marquinha de risco. Tipo um caminho, assim. Sabe aquele caminho de rato que você faz com pólvora que você... Fica um risquinho embaixo da teta, sabe? Aquele risquinho de sujeira, de craca, nojento, que também fica aqui e aqui. Quando você é gordinho, eu tinha. Só que é ruim você ser o único gordinho da turma. Porque a galera é tudo magra, é tudo esportista. Jogar futebol, jogar tênis, vôlei, basquete, jogar quatro até com dois. Eu não. Eu era o gordinho sedentário que desenhava. é hum, que chamava, vai pinar pipa. Pra jogar bola, pra jogar bolinha de gude, pra jogar peão, ioiô, futebol, jogos. A galera chamava. Rafael, bora e na bimba, galera. Não, não. É... A, a minha mãe não deixa, eu tô de castigo. Tá, então vai no gordo do caralho. Rafael, vai jogar bolinha de gude. Não, eu tô... Eu não tenho, eu tô sem. Vem, caralho, Aqui. Chega aí Não, é... A minha mãe, a mãe não deixa, eu tô de castigo O gordinho do caralho, mãe, filha da puta Rafael Bora empinar pipa, caralho Bora, gordinho É que minha mãe, né, tá bom, tô indo Aí da meia hora depois, né, que gordinho é foda Gordinho vai mijar, vai comer, vai pegar uma banana, vai comer uns sucrilhos, vai pegar uma bolacha Aí, fui empinar pipa Liga, aqui, ó E eu atrás, olhando, né Mim, você vê aqui pra mim que mamãe. Minha, minha mãe tá me chamando. Aí, ó, ó, ó. Vai cagar o bagulho, hein? Porra. Aí, ah, se tu perder meu bem, pode tu tá fudido. Então, vai apertar tuas tetas que vai sair leite nessa porra. Não, não, pô. Dá, dá, dá, dá pra o Antônio ali, dá pro toninho. Dá pra Toninho, não, não. não. Ah não, ah não, Rafael, ah não, ah não, ah não, não, não, não, não, não, não, Eu vou falar pra tua mãe, tá fudido seu morro de da puta, vai ter que me dar três pipa Mas tinha uma coisa que eu sabia jogar, e se tinha uma coisa que eu sabia jogar Que eu rapelava a galera, era a porra da bolinha De good. a galera me zoava muito, eu preferia não ir, porque tava um calor do caralho Era verão, a galera trouxe sem camisa, eu tirava a camisa também, né, porra E ficava a minha teta, porque eu jogava assim, de casa de sem camisa E a teta ia pra baixo, né, ficava a teta PONTUDA Olha, essa é minha Tá bom, eu também não sabia jogar bolinha de gude Chega o dia do quê? Tá sol, é verão, já cansou de empinar pipa, de jogar bolinha de gude? Me chama pra quê? É, Rafael, bora jogar bola! Calma aí, vou ver se minha mãe deixa Mãe, posso jogar bola? Jesus amado, meu filho pediu pra fazer o um esporte Vai filho, vai filho, vai fazer o um esporte Vai filho, se Deus quiser você vai emagrecer e vão parar de te zoar filho Vai jogar bola, faz gol pra mamãe e joga no ataque filho <risos> Tá bom Minha mãe deixou só atacante aí, vou jogar na área Tem um cu, tem um cu, vai pro gol Arthur. Vai pro gol que não vai me foder, não Aí dá dois minutos de jogo, o que que acontece? Eu falei, eu falei que eu não queria pegar no gol, não, não, não vou mais jogar, foda-se Mas teve um negócio, quando lançou a moda, quem foi o primeiro a conseguir? Quem? Chegou a moda do peão, lançou a moda do peão, de novo né, que essa, essa porra aí era da época dos nossos pais, nossos avós, sei lá Mas chegou a época da minha infância que era, era peão era a moda Aí quem foi o primeiro? Eu, eu enrolai, eu rolei, rolei Rodei, fui o primeiro a conseguir rodar. Mas também parei aí. A galera começou a conseguir rodar na mão. Girava, fazia um monte de coisa. Girava na linha. Não sabia não. Parei não soltar o piano, tá? Até teve uma época que eu, que eu desaprendi. Nem, nem soltar mais eu consegui. Mas sim, tinha uma coisa que eu era bom. O esconde-esconde. Por quê? Por quê que eu era bom? Porque eu era gordo. E o gordo tem que saber se esconder, porque ele não vai conseguir correr pra bater na parede e falar Ah, um, dois, seis, Rafael. Rafael, bora brincar de pegar. E pega, pega é foda, né? Você corre em círculo 3 metros, você já era pego Porque você era gordo E nesses 3 metros que você correu, você já tá suado pra caralho Suando da teta, a galera tá te zoando que você tá preto da teta Teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta Galera, se gostou, não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo Compartilhar com seus amigos Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para você receber o quê? Pra você receber meus vídeos Muito obrigado, galera, valeu Uhul Dad!